Olá, sejam bem-vindos a mais um PEN RESPONDE! É. Além desse time maravilhoso aqui atrás, hoje a gente está super bem acompanhado pela BMW X7 que cabe todo mundo, vai nos carregar nesse lindo programa. Vamos com a gente! Bom, esse PEN RESPONDE eu vou começar com o Ginkedo. Ginkedo, is Victor viable? Cara, o festivo ele não é tão bom porque... É. Eu gosto. É, é, tipo, ele é usável, óbvio que ele é usável, tá ligado? Mas ele não é tão bom porque ele demora muito pra crescer E... É, tipo, não consegue controlar a maioria das lanes Então ele demora muito pra conseguir ter impacto no jogo Por exemplo, comparado a um Cork da vida, eu não vejo motivo de se usar um Victor, tá ligado? Sendo que o Cork, ele tem mais ou menos a mesma ideia dele no early game e pro game ele ainda tem muito mais range, ele ainda tem um W pra se virar, então o Victor ele precisa de alguns pontinhos, mas ele é usável, mano. Se o meta virar mais pra mage, ele normalmente é um dos meios mais fortes, então com certeza ele pode aparecer. Why doesn't KK play Lilia? She's very strong. Porque eu tenho que pegar num dois, aí eu pego o Kong e o Diego. <risos> ah, eu tô gostando de Lilia, é... Talvez apareça aí, não sei. Mas acho que o Kong e o Diego são bonecos que é mais fácil de você encaixar numa comp. Eles meio que dão certo com qualquer tipo de, de comp, né? Então, ele é um caso mais específico, ó, Porque... Não é só pegar a Lili, eu tenho que pegar a Lili, aí o tem que ver o pique dele, que pode ser diferente. Já não pode pegar a Lissandra, aí ele fica meio estranho, então acho que é mais por isso. E tem muito uma questão também que o pessoal às vezes não se atenta, que é o que você falou, né? Tem que pensar no draft, na questão do é. que, que você pode picar, né? Às vezes Sim. você não consegue guivar o seu jungler pra pegar a Lili lá no 4, 5, não faz sentido pra é. vocês, né? Alguém tem que sacrificar. Eu acho que tem que ser o trigo. Sou eu, eu não que me é sacrifico, que é não. no draft, é o dia que eu não pego. Pego aqui no 4.5 todo jogo. Ah, então é. é. o Eiser dando, a, tá né? é o Iser a, dando last pick todo jogo. Ele pegar o boneco mais forte do jogo e se sacrificar, né? É o Eiser dando last pick todo jogo. Não sou eu, blindando cena, Senna, o dia inteiro. Blindando cena, Senna, que nem isso. Trigo. Let's play Lucian Brown e <risos> CP que dá pra gente deixar pra jogar Lá no que vem. A gente a joga aí na superliga que tiver a gente joga o do Damage com 32% de rate um na carreira <risos> Damage what are the chances for Lucian e Nami to show up in the botlane? and Damage, you promised prometeu a Maguinho Tem chance, mas... 50%? <risos> é, 50, <risos> é, 50 então aparece ou não aparece Mas um dia eu vou jogar de Maguinho, se eu belo acredito How did you forget your equipment? Olha... Não sei também. Não hum. sei explicar como que eu esqueci isso. Não, não Mas ele levou mouse pad, tá? é, ah, o mousepad, tá só? Ah, você levou mouse o mousepad? Só o mousepad? Sim. Faltou o <risos> mouse e o teclado. Em nenhum momento pareceu estranho levar só o mousepad? <risos> Minha mochila não é, ela não é leve, entende? Tipo, oh. ela é mais pesada. Então, tipo, eu não notei a diferença. <risos> Acho que também é academia, eu tô muito forte. Eu <risos> <risos> Se você for colocar isso aí no vídeo, eu vou ficar Body what do you think about playing a bruiser champion in top lane such as Fiora or Riven? Uh, it's good, I think. I think Fiora is. Uh, maybe not. Maybe not good. <laughs> <laughs> I think if they buff a little bit of Riven, maybe it's available to play. And what do you think about Nasus? Maybe against Kale? Mm. Nasus. So, has a good good matchup against Kale, so I think against Kale maybe playable. lado uh -huh. against Kale unplayable. que what happened to Vex? Why did she disappear? Cara, acho que foi mais ou menos o que a gente falou no último p responde mano. Esse patch de durabilidade eu ainda comentei mano, que foi o campeão que eu mais senti impacto foi a Vex. Mm -hmm. E eu acho que realmente foi isso, mano. Eu vi até que vão, vão buffar ela no próximo pet. Como eu disse, ela não, ela não tá tendo dano suficiente pra burstar e pegar um reset bem, então. E os outros campeões também estão melhor, como a gente tá vendo, a área ainda continua muito forte. Mesmo depois desse pet, ela ainda é muito completa. Cork tá aparecendo bastante, então a Vex ficou um pouco pra trás. Acho que ela precisa de um buffzinho pra ver se ela volta e talvez. Aumentar um pouquinho o dano dela pra ela conseguir pegar o um CZET melhor. Damage, Seraphim is strong. Do you think there is any possibility for Pain to bring her to C Não. É assim? Quando o Delta subir pro CBLOL, talvez tenha a possibilidade mesmo de a gente jogar, mas... Não querendo ser o chato da solo kill, mas a unha do serafina está absurda. Ela mas ela não me tá dá, broken. Não, pra mim Não dá. Eu se eu, tô, eu, se tô... eu perder uma lane de maguinho, eu eu volto eu, que... assim, é eu eu assim. pro Nautilus. <risos> Já querem me dar Nautilus no próximo jogo. Carioca, what champion do you wish wasn't in the matter to spam in Civil Law? Ah, eu queria que Graves voltasse. Cren e dali, Cacarola? E do Cacarola? É meta, não? Ah, e é muito difícil de ganhar, mano. Eu não sei porquê. Não acho que é culpa da dele. O, o que? Vai ser perma do outro time. O que? Talon. Talon. O talon do Carioca é insano. Ele pegava a Yumi da Fog sozinho e não, não conseguia dar em Carioca. why does <risos> jeans suck? Boa pergunta. Você gosta de jeans? Eu gosto de jeans, mas. Não dá dano, parece, é, né? Talvez seja por conta, tipo, de... Do boneco mesmo, acho que quando o Jin tá muito forte, os bonecos do Meta são muito squish. Uhum. Pra ele conseguir bater, tipo, agora... o pet novo, todo mundo sendo mais tanque, tá aparecendo <risos> mais boneco tanque nos jogos, tipo, de Angle, Top, e... até os midias, tipo, são mais parrudinho agora, Sim. tipo... Imagina o Jin contra um TK, cara. É, então. O <risos> assim, eu... É meio esquisito, tipo, assim, você não vai dar dano, não. acho que não... É por causa disso. Kaiser, are you feeling difficulties in dealing with the crowd in Sibilo? No, I like to play with fans. There are a lot of crowds. <laughs> Now I'm enjoying it. I enjoy. It. Mm. Do you take a lot of pictures with the fans? Yes. yes. A lot. <laughs> <laughs> do you like taking pictures with the fans? Yes, because like they came to the uh, to the stage for cheering us. Uh -huh. so. Nice. Like, yeah, I, I love that. I like to take a photo oh. with them too. Okay, question for everyone. You can answer in any order you want. Which player do you most admire in your role? Canyon. <laughs> <laughs> uh, Kenny, Kenny, Thicker. I love the I admire. The shy? Yeah, maybe. The shy. watch Why do you guys think the games are taking so long? Is it because of the meta? Is it because of the draft? What happened? Yeah, yeah draft is meta foi foi tudo, Não. foi os... <risos> Foram os Buffs que deram tipo, em resistência, Buff em torre... Buffaram a resistência dos bonecos e buffaram as T1, que faz os bonecos ser mais difíceis de tomar dive. Uhum. Tipo, você é mais arriscado você divear no começo do jogo, por conta do dano da torre. E aí, tá todo mundo mais tanque. Acaba sendo mais difícil de daivar. Tipo, você pega um boneco mais scaling. É, vai durar mais tempo. É, de e tem uns piques, né? Uhum. Tipo, corte contra caçadinho. É. E os piques começam a aparecer por causa disso. Jinx. Tipo, ah, estão jogando de mago no bot. Tipo, tá mais difícil de daivar. Tipo, é muito mais de boa de você conseguir fazer o boneco funcionar no early game. É, Rush tem dessas coisas, né? Em vez de. Vamos supor, tem um patch, Todos os bonecos agora vão ficar mais tanque, Então eles vão ficar mais difíceis de daivar. Vamos além de deixar os bonecos mais difíceis de dar, vai bufar a torre. Então são duas coisas uma vez só. Yeah. Igual o, o, o Kong. O buff do Kong não foi só o buff no E, o buff no Q, no, no W. Foi, foi. Ah, agora ele passa a parede também, além disso. Riot, se contentem com uma coisa só de cada vez. Ah, Tinker do you think Silas would be good against Liberty's call? Eu peguei a um 2, não foi? Foi, foi. Tinha visto 0, foi dois. Né? Ah, então não tem como saber, né, mano? Não, mas imagina que a comp dele já tá feita. Porra, mas sal. aí o cara vai pagar as compras daquela ali, tá ligado? Não, mas que você vai fazer. O no... Silas falou com um dos caras. Não, não. Se eu fosse da Last Peak os caras fizessem aquela comp inteira contra o Silas, sim, seria bom. Era Alice, o que mais? Viego, Atrox, Trox. Nautilus R Nautilus. Cara, porque o do Nautilus dá para você se basear bastante. A do Atrox também é boa em algumas situações. A da Alissandra também é boa, então com certeza. Mas o Silas, tipo... O, atualmente eu. o que faz o Silas ser bom é justamente ter úteis boas contra tá ligado? Então, se a gente não tivesse mostrado o Ari, talvez eles não fariam a Copa dessa forma, tá ligado? Então esse foi o Pen Responde, pessoal seu but... sad advisor. Really, Muito obrigado por assistir e não esqueçam de compartilhar, deixar os seus comentários, falar pra gente o que que vocês acharam desse vídeo, deixar o seu like, ativar o sininho e a gente se vê na semana que vem. Por favor.